Ficar em dúvida com o título do vídeo? É isso mesmo, galera. Pra quem não sabe, o Fernando já trabalhou muito tempo como Gogoboy. Bom, eu vou entrevistar o Fernando pra vocês tirarem algumas dúvidas referente a essa profissão. Primeira pergunta: Quanto tempo você trabalhou como Gogoboy? Direto, só com essa profissão eu fiquei dois anos e meio. Ah, é, viu, dança até hoje, né? Faz uns bicos, né? Faz já uns bicos <risos> né? Já recebeu alguma proposta indecente? Sim. Como você começou nessa profissão? Eu comecei em baladas. Eu gostava do estilo que o pessoal dançava. Né? Então eu comecei a imitar, né, O pessoal vi que eu tinha mais um, um pouco o jeito, né, da coisa. E aí foi uma brincadeira que começou, né? Quais tipos de balada você dançava ou dança? Qualquer tipo de balada. Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu com você? Você é nessa profissão. A coisa mais engraçada que aconteceu foi uma vez que eu tava dançando com uma menina. Eu saí, né? E num lugar alto. Queijo. Né? É. Quem curte essas balas sabe queijo. É queijo. Sabe, no, em cima do queijo. E assim, eu tava lá em cima do queijo, aí dando né, bundada, dando bundada, só que assim. Eu saí, eu pensei que ela né, tivesse visto que eu não, não, não queria mais a bundada. Aí eu meio que eu virei, dei um giro, né? E fui pro outro lado do queijo. até então eu só ouvi o barulho depois. <risos> ela, foi, ela foi dar uma bundada, não tava lá. Ela, ela deu um mortal, mortal carpado de costas. Nossa. Se quebrou toda. Porque eu falei, nossa, que monga, né, mano? Como é que ela não viu quando tava atrás dela? Ah, estava solteira, gente. Só pra vocês saberem. <risos> Foi <risos> o que eu pensei. Eu estava solteiro. Qual a média salarial? Bom, a média salarial varia de Gogodense para Gogodense, de Gogboy para né Quando você está começando o cachê, às vezes você se sujeita a um cachê menor. entendeu Depois de um tempo, você vai ter a opção de escolher entre um evento e outro, entendeu? Aí você escolhe o que tem o um cachê melhor. entendeu em outras cidades você cobra mais caro. O que te irritava mais? Pessoas inconvenientes, né? Que isso irrita qualquer pessoa, qualquer mulher. Um, né? Você deve se irritar com uma pessoa inconveniente. É. Mas muitas das vezes você tem que relevar isso, né? Que faz parte da profissão, você tem que relevar. É, eles acham que só porque é gogoboy pode ficar passando a mão, entendeu? Acho que é um pedacinho de carne lá, só que não é, né? Ó, o trabalho é dançar, não é as pessoa ficar passando a mão, é, depende do trabalho, né? Então, se você vai fazer uma despedida de solteira, se você vai fazer um uma clube das mulheres, se você vai fazer uma coisa dessa, com certeza tem Sim, né? salada... é safadeza, é safadeza. <risos> né? não, mas então, é se você vai uma balada que você vai ser um gogo -go dancer, aí você vai dançar, entendeu? Então. Você vai ficar dançando, aí, aí porque, assim, tem muitas casas que o próprio dono não gosta que, que o público passe a mão, entendeu? No é, artista. Que os gogoboys enfrentam. Às vezes o gogoboy começa a fazer essas coisas, né? Que às vezes um outro não faz, e aí o dono da balada vai acabar generalizando e achando que todo gogoboy faz. Sim, sim. Porque ele vai pedir para outro, o outro vai fazer, aí o outro vai fazer. Aí 97% vai fazer. Tem os 3%, esses 3% é que tomam no cu. Você já perdeu o trabalho, por... Muitos. Eu já perdi propostas que. Estava rico, já, já, já era para me estar rico. É, eu tenho princípios que tem, tem coisas que eu não faço, entendeu? Não faço, jamais farei, nunca faria, e não farei, e não faço, e não vou fazer. Por dinheiro nenhum. Assim, eu não recrimino, não estou não, não recriminando porque eu estou nesse meio também, cada um, entendeu? Cada um, cada um, cada um. Eu tenho vários, vários, vários vários e vários amigos que fazem, mas, né, eu prefiro ir a favor dos meus princípios, sempre. Você sofreu preconceito alguma vez por ser gogoboy? Às vezes as pessoas acham porque a outra é uma gogoboy, que ela é o puto da noite mesmo, que faz programa, entendeu? E as pessoas generalizam, né? É verdade, eu já sofri preconceito por ele ser gogoboy, como ele já trabalhou muito tempo com isso, né? As pessoas acham que só porque ele é gogoboy, que ele pega todo mundo na noite, não é bem assim que funcionam as coisas. Quais são os perigos dessa profissão? Sei lá, de ser assaltado pode ser um perigo, mas nunca aconteceu comigo, mas já vi muito com meu boy, amigo meu, ser assaltado. Muitos! Que conselho você daria para quem quer entrar nessa profissão? Primeiro passo, você tem que exercitar o seu corpo, né, para ter um corpo em forma. Tem só oitentinhas só de cada lado. Um. Segundo passo, você tem que, se você não sabe dançar, você tem que aprender a dançar. que você precisa passar no Gogoboy é divulgar o seu trabalho, divulgar começa a tirar foto de Gogoboy. É a melhor forma de você divulgar é você ir para balada, né? Comece para balada também, então é importante. Não se envolver com drogas, né? Que nesse mundo tem muito isso, né? E não vai pela cabeça dos outros, entendeu? Não é porque um amigo seu vai falar que é uma coisa legal não vai pela cabeça dele não. Se você tiver talento você vai ter sucesso. Entendeu? Ou se você se sujeitar a fazer aquilo que a pessoa Exatamente. quer, entendeu? Ouço. Mas às vezes vai contra os seus princípios, então uhum. você não pode Você pode ir pelo seu talento, pode ter sucesso pelo seu talento. Agora a última pergunta que na verdade é pra mim, porque todo mundo me pergunta isso, é uma coisa que meu, eu já não aguento mais ouvir essa pergunta. Aline, você não tem ciúmes do Fernando Tempo ser Google Boy? Gente, não é que eu não tenho ciúmes É porque o Fernando, ele nunca me deu motivo pra nada Eu, no começo, eu sempre ia com eles em todos os vasos. Então eu sempre tava de olho em tudo que ele estava fazendo E depois também, ele nunca me deu motivo Então eu nunca tive por que desconfiar que ele tá fazendo alguma coisa Então, sim, eu tenho ciúmes, mas ele não me dá motivos Entendeu? Então é isso, gente Exatamente. <risos> né, meu anjo? Exato. Se vocês gostaram do vídeo, cliquei em gostei. Se inscrevam no canal. Não deixem de dar o like aí. compartilhe com seus amigos. Se você gostou do vídeo, pode compartilhar. E sigam a gente em todas as nossas redes sociais. É tudo, casei e me lasquei. vocês estão escutando a Júlia chorar, é porque ela não cala a boca, entendeu? Então a gente teve que deixar ela trancada lá no quarto pra terminar o vídeo. Um beijo e, e até, até o próximo vídeo! vídeo. Tchau! Yeah!